E aí clã aqui de novo, hoje a gente está vindo com Cyberpunk 2077, RPG de ação mais esperado de 2013. A gente pretende jogar um pouquinho, colocamos em português, né? vamos tentar assistir as cutscenes ou as conversas, e é isso, vamos começar, porque senão não tem fim, é um vídeo longo. Esse jogo está disponível para diversos consoles, parece que não está muito legal para alguns, então por isso que a gente vai... Fazer com calma para os amigos aí que estão na sofrência acompanhar A gente vai jogar normal Nosso computador não roda no máximo, roda no médio Tomara que dê os 30 fps para o vídeo ter uma qualidade mínima Você tem os rumos de vida? Nômade, marginal e corporativo Eu estou vendo muita gente jogar como nômade marginal Então vamos diferir fazendo o modo corporativo Aí ele te dá opções de corpos né? Corpo masculino ou feminino Nós vamos optar por este corpo é, você tem um, alguns padrões né? pré-definições que facilitam em você modelar o seu personagem da melhor forma possível. Você também tem um, o random que cria coisas bastante diferentes. viu? É difícil você apertar. Até ah, que está legal. Beleza, vamos pegar a pré-definição. Este menino eu vou tentar fazer um personagem parecido comigo. Eu sei que não vou conseguir. Eu sou a v. Você pode colocar uma voz masculina ou feminina no personagem acho legal. Achei legal isso Tipo de pele, penteado No nosso Discord pediram para fazer um cara Com moicana Cabelo roxo Então vamos deixar assim Não tem tudo a ver né Não tem mais cabelo Então deixa desse jeito Os olhos você pode dar uma ajeitada a forma como ele faz a transformação. Talvez esse. Talvez esse. A cor dos olhos tem muitas opções. Vamos colocar esse de alvinho. Que eu acho bem louco. Eu acho que é essa aqui. Ó. Bem... bem zoada É bem parecido com a minha. Marrom. Ou coloca combinando? Vamos colocar combinandinho Será que tem roxo? Aí, ó Que chique, hein? Cibernética, olha, tem vários estilos. Até no pescoço, cara. Olha aí, no olho. O mais louco é esse, confesso. Cicatrizes faciais, tem sempre que ter uma ou duas para ficar bonito. Tatuagens. O cara não curte tatuagem assim não na cara. Aí, ó, pierce pra caramba. Esse tem que ficar percebe se cor para ficar legal, dá para mudar a cor dos dentes, que é uma decepção, eu queria que o personagem tivesse um dente só, Para a garrafa, cicatrizes no corpo, genitália, esse jogo permite configurar a genitália, a gente vai escolher pela genitália mais comum que é a bermuda, e é isso, vamos avançar, nosso personagem chama V, ah não, essas, essas tatuagens, não, cara. Ó, o louco, hein? Aqui ele te dá uns pontos, né? Pra você colocar atributos do personagem. Então, a gente coloca um para cada. Como o jogo deve ter um forte vínculo com tecnologia, a gente vai colocar um ponto de habilidade técnica e um ponto de inteligência. Em relação a esses pontos, eles aumentam depois. Eu acho, tomara. E aí, em relação ao personagem vi muita gente reclamando, ah, não dava customizar direito provavelmente ao longo do jogo você pode alterar seu personagem, colocar braço biônico ou cara de plástico e escamau. você pode fazer de tudo já começamos passando mal vamos lá, vamos atender é, é. Tô então, sim. Fala. <risos> Moicano é alto hein? Tá. Eu só precisava de uma pausa. Parece que tu botou pra fora até as tripas. É, eu vomitei. É só estresse. Ah, esse trabalho vai te matar. Só um vomitozinho de estresse. Olha quem fala. É, eu devia ter arranjado um bico mais seguro. Tipo o seu, né? É. Pelo menos eu sei quem tá tirando em mim. Até o porquê, às vezes. Uh, enfim, o que é que ele está pegando? Parece que tem um sotaque um esse cara. Quebra de sigilo. Que que esse cara que entrou é parecido com alguém. Resolver. Todo mundo da matriz de Night City está tenso. Mas não vai da merda para tu, vai. Porque tu quer resolver é a cagada dos outros. Jack, na contra-inteligência da Arasaka, a gente está sempre na merda. Não se preocupa comigo. Vamos Eu me lá. Viro de boa. Eu me viro de boa. Boa sorte. Boa sorte. É... Aquele cara entrou aqui, ó. Pois oh. não. Pois não. A gente tá fumando aqui, onde troca os bebês. Algum problema? Beleza. Saia do banheiro. Vá para o escritório de Jenkins. Olha só quanta coisa louca. Parece o Tron. Em 2071 aconteceu o fato histórico. Beleza. o telefone? Caramba, era pra você ter aparecido há uma hora. Acabei me enrolando, estava chegando o aí. Caralho, de Acabando com o nosso canal familiar. Vamos com calma, hein? Eu tô na minha sala. De frente, e foi frente inferno hoje. Arasaka se alistou como piloto na Nippon A Marinha Imperial Japonesa. Aos 23 anos, ele já havia conquistado o posto de Temer. pegou dos nossos. Agora vamos evacuar o resto das unidades daquela parte da Europa. Os caras parecem estão tirando essa dona. Olha só. A primeira, primeira dona que eu vejo. Faremos ah, uma declaração à é, imprensa quando o resto estiver seguro. Dizendo que... Sossegado também. Eu achei que ela tinha o um zóio vermelho. Não, o povo parece tudo normal. Só eu parece uma coisa esquisita. Protocolo emergencial ativo. Segurança do sistema confirmada. Entre e permaneça na antecâmara. Beleza, vamos entrar na antecâmara. Autorização de visitante confirmada. Oiá! Oh, yeah. tá Os caras estão fazendo videoconferência tá. em 2077 e não resolveram o Covid ainda. Preciso resolver a votação antes que a gente perca as passas do Marte do Eles já vão começar. Qual é a situação? Acho que é uma boa hora para mostrar que dá para pular o diálogo. Opa, não, não, calma. causa. Bernard. Assisti a votação. Que porra foi aquela? Uma limpeza, depois da bomba que Frankfurt jogou na gente. Do jeito que acertamos, eu descartei o problema. Eu te falei para resolver o problema, não massacrar o Conselho Espacial Europeu. Sabe quanto vai custar para cobrir isso? a gente ia perder a licença agora ganhamos uma semana é uma vitória sempre o caminho sem resistência nem sutileza é bem a sua cara mesmo esse assunto aí não terminou beleza trabalha numa grande corporação odeio aquela puta eu é sempre odiei não é não a é primeira a vez, vez que, que ela tinha é não é ninja ela já me descascou na frente dos executivos japoneses Pra ser promovida pra diretora de operações Aquela filha da puta Caralho, fica com calma Que da hora esse lugar Agora tá apontando uma arma pra mim Pra garantir que eu não faça um nada Mas não vai apertar o gatilho Porque precisa de mim Eu tenho que fazer o que ela não tem coragem de fazer Aquela puta Dividir Opa, e conquistar é. Estratégia eficaz uh, Eficaz o que você faria no meu lugar? Vamos reparar aqui. Você precisa se defender. Mostrar a Avernat que tu não é capacho. Tem razão. Mesmo né? no médio, tá se bonito. Os cabelos. Um é questionável, ajuda. né? Mas o restante parece legal. Acho que nesse caso é olho por olho. Eu tô prestando atenção no cenário, não tô prestando muito no que eles estão conversando. Toma isso. Olha lá, pegar o caco Foi o que consegui coletar nas últimas semanas Biometria, cartão do traumatim, Nome de pessoas próximas Motorista, chefe de segurança Amantes, amantes do marido Tudo Usa isso e joga a Bernat para escanteio de vez Você mesmo disse Preciso me defender Certo, estão querendo parmar para alguém é uma aposta bem alta. Que a gente falou disso. Eu caio junto com você. É verdade. Todo mundo sabe que só chegou até aqui por minha causa. Então ninguém vai acreditar que todo mundo fez parte. Os então, caras repetem de boa. Todo fez parte. Esse eu recusar. E se eu só recusar. Não faz pergunta idiota. Não é um pedido teu. Que... Dá para ver que a gente se entende. Falou. Pegar a grana, rapaz, a grana, hein? Trump, Ou não, né? A gente não sabe como é que é a inflação, a principal, Chama alguém que você conhece bem. Entendeu? É, acho que entendi. Ótimo. Nesse caso, espero o seu relatório. Que a sorte esteja ao seu lado. Muito bem. Meu VA está esperando lá fora. Pode usar a vontade. E não me decepcione. Ah, beleza. A gente vai fazer o serviço sujo pra esse cara. Trouxe os relatórios que pediu pra. Tô meio sem tempo agora. Manda que depois eu vejo. E ele fala o culpado. Não Então zero um de tradução aí. Vê, é, tá vivo? Como tá no ninho de cobras? Preciso da sua ajuda, Jack. Tem um trampo. Beleza. Nosso ah, colega aí. Sempre trampo contigo, cabrão. Tá com, algum problema. É com um problemita. Não, um problemita. Beleza. Eu sei que a gente tem opcional de ler o relatório. Mas a gente vai direto pra garagem. Depois a gente explora melhor este ambiente tão sadio, né, corporativo Rapaz, 2077 é diferente o um ambiente empresarial Ou não, né já vamos andar de... Olha é só que carro da hora, filho Consigo subir em cima, ninguém vai reparar Vamos bugar não, deu tudo certo. A gente tem que colocar umas unhas melhor, né? Tá tudo ruído. Vamos para o bar da Lise. Vamos tomar uma bebida. Vamos ativar o feed de notícias. Uma notícia inédita Aqui. Uma cúpula do Conselho Espacial Europeu Foi abalada após uma falha Nos sistemas de estabilização neural Cinco membros do Conselho Espacial Europeu morreram Três estão em estado Talvez a gente deveria ter sido As aquele começo aí, né? <risos> O cara matou Caras <risos> cara um... Um Uma coisa da matou os caras do, do Conselho da até agora se recusaram Pai, a que bonito Jornalista ao local, a... Chegamos aqui no botecão <risos> Da hora esse boteco, hein Chegamos no seu destino Que da hora, vamos sair Qual é o seu problema, ô imbecil? Tá com cara de aeroporto? Podia ter esmagado a gente, porra a Minha nossa! É ah, a gente não tá querendo treta com ninguém eu Só porque eu parei no meio da quadra enquanto vocês estavam jogando Só por isso deixa em paz. Os caras nem droparam item filho. Porcaria Jogaram a bola Aí... o que que tá acontecendo? <risos> Muito bom Olha essa dona, toda cibernética. Nada demais, só tô aqui a negócios. Bom saber. Pô, ela é toda cibernética. Bem-vindo ao Bar da Lise. Ela tem um problema sério de pele. No vamos direto pro objetivo, dar uma olhada e continuar falando qualquer bobagem. Porque parece que se a música tocar na gameplay, o nosso vídeo toma, é, como é que é? Strike? Rapaz! Abraão, agora senta aí, e me conta o que Muito bom te ver também, Jack. Como é que tu tá? Tá rolando umas faíscas entre os Valentinos e a Maelstrom. Pode levar uns dedinhos com tanto... Cara, deve ser uma figuraça. Como é, não dá, dá uma olhada no pai enquanto ele vamos conversa aí com a, a gente sobre essas qualquer. Vamos falar sobre o seu qualquer é que é bastante gente, vamos entregar o caco de dados toma aí o caco de dados não tem aquele cachorro com a agulha, trai da orelha uhum. Uhum. Uhum. O hum. Hum. Que, que você acha? Não vai ser barato E vai ter que ser feito na surdina Sem rastro Beleza. Suidinho vivo Tô com a grana Vamos precisar de uma equipe Um técnico, talvez, dois Um trilha com cérebro banhado a ouro E motorista do caralho. Sem falar no freela uh -huh. É isso que falta? É isso que tu quer de mim? Que eu pipoque essa dica aí? Situação delicada, eu sei. Por isso que eu preciso de alguém de confiança. Opa! Deu um engasquinho aí. Situação delicada, Hermanito. É assassinato. Simples. Tu sabe como a Arasaka funciona? Ou... sei lá, talvez não. Não é um pedido profissional que eu possa recusar. Recomendamos amanhã o um assassinato nosso colega. Tu também deveria. Que tal enchermos a cara e falar da vida? Graças mamita Doce dupla de tequila com Roma e limão Nada melhor para acalmar os nervios Um brinde ah, Foi um brinde? Que merda isso quer dizer? Você pode homenagear sua madre, sua irmã, até as mamacitas que conhecem no bar Mas isto significa porra nenhuma Ah isto... Ufa, ainda bem que ele bebeu trampo <risos> o lance -corpo de la Sabe o quê? Pacto con el Sempre de ah, que? Pacto Ah, que legal o efeito de, de embriaguez de Hoje eles te passar ferro num cara Amanhã, mandam alguém passar o ferro em tu Acha que eu tenho escolha? Tá, vamos conversando aí A gente não tem escolha e tal que levem. Aproveitem leva a na coleira que botaram em ti. Não sei o seu caso, mas odeio quem tenta me botar coleira. O sabor e seus esbirros não vão levar nada de mim nessa merda. Um dia, quem sabe? A encarando tanto, a gente ali. Chegou tá na. Os caras do nada, eles no ar? Vem tá aquele ali. <risos> Ei, você perderam? O você que queres? Vê, não é? Da matriz da Arasaka Algum problema? Estão aqui por causa de Frankfurt? A gente tá atrás de você Quem falou está escondido uma tarefa a você. Compartilhe todos os detalhes conosco Não, não acho que vai rolar Isso é entre mim e o Jenkins Caralho Como que você está? Mergulho sinistro, né? O seu acesso à rede da empresa foi revogado em dois minutos a cibernética corporativa em sua posse deixará de funcionar Passe os dados que você recebeu do Jenkins Isso vai concluir o processo de encerramento oh, Deu ruim hein Perdemos tudo As informações estão no caco hum. Acabamos? Com as formalidades sim mas acho que a Abernath daria uma gorjetinha a mais pra gente se livrar do lixo que você é Nosso colega tá cego. Vamos Ei, pode Vá Acho que esqueceram que estou longe de casa Acho que esse barulho não faço teu. Estou beleza? Tu tá me ameaçando? Não está nada Não está ameaçando não Se não se cuidarem, alguém só vai sair daqui no sábado a gente já conseguiu o que queria Já serve Até aquele grandão lá regou filho. Bicho, esse cara deve ser um Uf, Essa foi por pouco Irros de puta Irros tá de puta Como se sente? Uma merda Uma, Uma merda <coughs> Minha garganta Tá seca. Eu não tô respirando. Igual quando me permito, tava largando as drogas. Muito calafrio, mãos trêmulas, suor frio e ansia de vômito. É. bem por aí mesmo. Ei. Quer que te leve pro Medicani? Uh, não sei. Medicânico? Interessante. Intervido? Só preciso recuperar meu fruto. Eu perdi tudo. O plano do trauma já era, Jack. Assim como os controles bioquímicos, o AP da empresa, tomaram a minha conta bancária, nem congelaram. Rapaz. <risos> Perdeu, perdemos tudo. Um minuto para reunir as forças. É. É isso aí, Jack. Acabei de perder o controle de tudo. Tudo mesmo. Tu consegue se virar, pô. Tu não quis dizer não pra eles? Então eles disseram primeiro. O fim vai ser melhor. Tu vai bem. Além do mais, nem tudo está perdido. Vai dizer que ainda tem um amigo? Que gracinha. <risos> não, idiota. Tu ainda tem a grana do trapo, não tem? Deve ser uma puta duna bolada. Ah, Se verdade, o, desistir, o maço de dinheiro que a gente recebeu, vai desistir. ser a nossa salvação. Não desista, não. Ei, é, tu tá me ouvindo? Não parece muito bem. Ei, ei! Eu. Tô indo, manito. Tua vida nova começa agora. Muito bem. Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos Aí, Eu amo essa cidade Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato Que de vez em quando aparece para pedir um cigarrinho Todo dia aqui significa que centenas de pessoas tá buscando, <risos> Mas apenas metade desses malucos um ano. Isso quando é um bom ano E por que essas pessoas vêm para Night City? Opa, o carro tá e construindo é, mas tudo bem quem não arrisca, não petisca, oh. pessoal! É o que dizem! Mas não tem como ficar na Série A para sempre! Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta! Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro! Aí já perdemos um dente! As lendas de Night City! Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério Não importa de onde você é Não importa por onde você começa O que importa é o caminho que você trilha Em Night City A cidade dos sonhos Legal, legal mostrou e Tudo desenrolar Pós-crise, né? Muito bem, mostrou todo mundo desenrolar aí pós-crise, né? E trabalhando junto com esse cara. Aí já estamos seis meses depois. Estou aqui no carro. Um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos, em Não, vamos pular aqui o tutorial. Sem tempo, Jack. Talvez Sem depois. tempo, irmão. Tudo bem. Tudo bem. amanhã Bora. embora. Pelo que eu entendi, qualquer caminho que você escolher, se você escolher o marginal é, tá ou corporativo ou outro que eu não me lembro, só a intro é diferente. Depois o jogo meio que é igual. Para todos, e também a cara tá legal. Vai tá legal. Esse jogo atender <risos> aqui a é debug. O apagou algumas horas. A suspeita é sequestro. Beleza, é possível que o alvo já tenha morrido. Não sei se você ainda tem tempo. Estamos sim, Tá, eu sei que tu tá na comunicação. O que, mas que pô, é isso aqui? Ainda faz parte desse esquadrão. Esquadrão, que gracinha. Bug, você podia tentar ser mais legal. Mais legal? É que legal o olho Se dele. Isso, liga pra linha de apoio. Beleza. A partir de agora. Tudo que você achar pega ou não, não sei. Não foi muito longe nesse jogo 1237. O alvo deve estar lá dentro, mas não tô vendo Pega para depois ver, sei lá. Tomara que não seja tarde demais. Porra, é essa de vida morte. Anda. Idosa. Vamos acenar para ela. Volta, volta para dentro que vai dar ruim. Tenta dá pra pra nós ver? Hackear é a porta? Da hora, hein? Vamos lá. porta hackeada com sucesso yeah. jornal, papel jornal em 2077 bastante jornal em uh. pegando coisa, oi transfer acho que isso é dinheiro ah, era isso aqui que ele tava xericando, oi. tem um, Alguém aqui que foi desmantelada. Eu olhei de relance, porque senão já sabe, né? Esse canal. Esse vídeo aqui não vai vê. ter jeito não. A Sandra Dorset é protegida pela imunidade corpo escalando. Vê. Se liga. Pendejos, Pendejos. Surdina, vê. Vamos na surdina aqui, ó. bem na surdina. ainda tem rapina por aí cava com tudo. ele. Um não é para colocar um alvo em risco no tiroteio e nem para levar uma bala nas costas. é só isso que é dele. pode crer nem fudeu. Só tiro na cabeça ou não né? Alguns tiros na cabeça, cara. Nossa, o boneco pulou por na nada por lado. Uma sofrência porque a gente rushou igual uns loucos. Com certeza, se a gente tivesse jogando uma dificuldade maior, a gente a tinha morrido uma fácil. Tem uma Me dá para tá. é, flanqueia ele. Beleza, flanqueia ele. Acabei de hackear a porta. Então, cuidado. Vou tentar se aproximar pela porta hackeada. Zope, isso acabou o alvo? A gente ainda não achou o alvo. Em algum lugar. Mas o bagulho é o seguinte: na verdade, a gente já achou o alvo. A gente já achou o alvo. Ele está aqui dentro o alvo. Está ali na banheira de gelo. Não é esse cara, é a menina ali, ó. E essa parte eu não vou mostrar. Eu acho que peguei o nosso alvo. Já vão. Muito bem, ela tá passando mal, mas vai viver. Chegou o Samu. Pede é pra se afastar. Rapaz, Samu deve ser armado. Põe a paciente no chão! Beleza. <risos> Beleza. Esse cara é bruto, hein? 3-3 ah, ah, ah. para controle. Paciente MC-670442 é recolhido. Administrando estimulantes. Pô, achei que a... A gente, que a gente ia morrer. Que a gente se aproximou demais, eles não, eles não atiram só um negócio elétrico. Sono mede mirai yo. Significa isso? Não sei. Vamos dar no delta. O elevador leva direto para garagem. Vamos limpar o... a área e vamos embora. 7 cena agora. Te vejo num futuro próximo. Escuta mandito. Tem um lance aí. Empresta teu carro. <risos> Tem um encontro com a Misty, só que não dá pra pegar o metrô. Eu fico com a... yeah, o é Parece gostoso. Que, mas não se acostuma. Aí tu representa, velho. Beleza, vamos entrar no elevador. Então, ah, que legal. Pode ficar à vontade. Tô bem cansado. Se o, se o jogo bugar, então, o vídeo acaba. Pensei. Tinha que dar um toque na Wakako avisar que a chamba acabou. Vamos ligar lá para a Vi como foi. Nossa cliente tá sem salva. Claro que tá sem salva. Não foi esse o nosso acordo? Maravilha, seu pagamento lhe aguarda, pode pegar quando quiser, até agora Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa A polícia cercou todo o distrito de Watson, tá tudo fechado Beleza Se quiser chegar em casa, recomenda. A gente vai chegar em casa e vamos encerrar o vídeo que Valeu, deve estar tá longo já Depois eu te encontro então Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson Se eu quiser dormir na minha oh. cama hoje pelas escorregada embora. Tá, o seu amigo vai dirigir Enquanto ele não chega aqui Vamos dar uma olhada nas, nos habitantes Os carros zoados. carro é meio esquisito, hein E aí fera, sabonete, vocês vão ver o sabonete. Ó, ó a <risos> movimentação do carro! Movimentação do carro esquisito. Tá chovendo. Da hora, filho. Eu nunca me canso de Night sabia porra. O fogão atrás, estamos tá seguindo. Aí, ó. Ah, é Romê. Isso tá me cheirando a merda. As grandes. Rapinas! Viu, de puta! Calma, cara. Porra, Jack! Dirige! Vamos, B! Atira! Não dá! Estabilize a direção! Ah, não foi muito bem. Derrote os rapineiros. Merda! Desculpa! É. Motorista. motorista, beleza. Agora estabilizou bem. Ah, oh. <risos> não fiz nada, não fiz nada. Eu consegui errar tudo estilo. Ah, cara, Foi mal, velho. Né? Tudo bem, dá para esperar. Vamos se concentrar em chegar em casa. Beleza, vamos chegar em casa. As paradas. Olha lá, fi. polícia fechou o caminho para casa. O roubou do Robocop ali. O distrito de Watson está isolado até segunda ordem, por medidas de segurança. Com licença policial. Suerte é nossa Tem ah. encontrado. Ah. É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Suerte é pouco. Porque só alguém como você entenderia como eu preciso voltar para minha tica. Sua tica? Aham, uhum. ela deve estar morrendo de preocupação. Tô tentando ser um cara maneiro. <risos> ela me deu uma chance. O Jack me tá tentando hum. me enrolar aqui. Olha só pra ele: não é um cidadão de bem, mas é um cara maneiro. Cidadão de bem. Deixa eles passarem são os últimos. Foi esquisito a voz da mulher nessa altura. uma boa noite, madame. Muitas graças. Muitas é graças, muito gosto. Muito bem. Nossa, quanto quer, até consegue ser educado. Os buracos de bala no vidro, eu só que agora. Ah, <risos> a polícia viu o carro tudo baleado e tá, tá tudo certo, normal. Pode ir, pode ir, está tudo certo. Cara, eu vou explorar tudo isso aqui a pé Deve ser louco, hein Já já a gente vai estar tá em casa Vamos dar uma olhada nas opções Tá acontecendo algo ali Sai do carro Agora Bora Não tem um diador Arro Porra, tá roubando o carro ali, ó Porra, Rapaz tem muito cuidado com os crimes que, que começa, grandes, hein? Da de Night City. A entra quando a coisa perde o controle. Isso aí ô, é, o, rua, é o, A rota tá um na um rua. Da Bom, show, já ia mesmo. Você tá mandando, vai, você tá mandando, vai. Beleza, chegamos aí com o estacionamento. Acho que do nosso prédio. Dá uma olhada como esse movimento, se movimenta, senão é um sabonete. Buenas noites então. Buenas noites Chico. Tipo. Hasta luego. Tem um Pode deixar. Hasta a vista. Olha lá, ó. Vamos pra casa. Tem algo que pode ser útil Te mandei os detalhes dele Trabalho da T-Bug A gente pode pegar a missãozinha dela, né? É que legal Ah, a gente mora num lugar com um ambiente familiar tem as maquininhas aqui, vi O que, que é isso aqui? Vou pegar um burrito. Comer mais tarde, né? Chegamos a nossa nossa apêzinho. Da hora, nossa per... nosso apartamentozinho. Até que é espaçoso. Dá uma olhada nesse espaço. bem compacto olha inventário menu ah, tinha burrito dentro de casa não precisava... <risos> não precisava comprar na rua não tem umas roupichas vou pegar aqui alguma coisa tá, as roupas que estão aqui elas não refletem com a realidade Vamos guardar alguma coisa aqui abrir o inventário As nossas roupas quando a gente era Social Ué, Pegar uma escopeta Vamos guardar isso aqui A gente não vai usar todas essas roupas, vamos equipar algumas Borrito. Tem uns bagulho que eu não sei pra que, que serve não. Guardar o um disco. Perfume, maço de cigarro. Um monte de tranqueira, gente. O inventário do corpo é grande. Para parar cama. Antes de ir pra cama. Antes. Quero dar uma olhada no nosso personagem. Aqui a gente tem o um mapa da cidade. Olha o tamanho da cidade. É que é grandinha. Aí tem um as ramificações pra cá, mas você vê que tá apagado. Talvez tenha coisa para lá. que a gente tá em Watson, que tá fechado pela polícia. Vem inventário a gente consegue ver o nosso personagem. E girá-lo. Vou colocar um boné para esconder esse moicano. Não. Não vale a pena. Pode colocar o um casaco. As 9 de armadura. Prote... Isso aqui dá a mesma proteção com o casaco, rapaz. <risos> a bermuda dá mais proteção com a calça, tá certo. Vou pegar umas, uns tênis aí, ó. Também sofisticado, hein. O segundo slot vai ser essa arma aí. Tá. Cybercheck. Que tem os pontos que a gente colocou. Segurar para comprar. A gente consegue aumentar a inteligência. Uh, aumentamos. Gastando um atributo disponível. Se eu entrar, tem tudo umas skills, umas habilidades. Aqui rápido. Oi louco, Mas não vou mexer com isso não agora. A gente vai encerrar por aqui, vamos deitar aqui, que tá pedindo pra deitar, mas antes, tomar um banho, com roupa mesmo. Isso aí. Agora a gente vai deitar. As unhas ruída. <risos> Só deitou com metade do corpo pra dentro. Ai ai, novo item recebido, primeiro ato. Ó, oh, quando dorme se recupera, muito bom. Nossa salinha aqui, que da hora, essa almofada dourada, caramba. Entendeu, Jack? <risos> Acho que eu peguei alguma coisa quando eu pluguei no Biomon daquela corp. Deve ser um neurovírus. Eu tenho que falar com o Vic. Perguntar pra ele o que, que tá ferrando com a minha cabeça e meu estômago. Derra me levar. Uh, Tô legal. Peste alguma coisa e me encontra lá embaixo. Muito bem. A gente vai encerrar por aqui. A gente jogou parte, vamos dizer, introdutória né, da, do tipo de caminho que a gente decidiu. Fizemos uma missãozinha aí de salvar uma moça. No, no desmanche de gente. <risos> Esquisito. Mas bem legal. Assim pessoal, vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dá de nossos vídeos. A gente joga mais jogozinho de Metroidvania. Vamos fingir que essa foi uma recomendação. Deixa o um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!